Agora vamos continuar no desenho anterior, reparem, desfiz aquela dobragem, fiz só esta, só assim, portanto, só esta para dentro e esta agora. Isto faz com que haja uma complexidade, primeiro no desenho, de um determinado tipo e agora de outro determinado tipo, que vai acrescentar aqui algo muito interessante, Uma, vamos ver, vamos ver. Aham, reparem como ficou maravilhoso. É este que eu introduzi. Agora precisava de introduzir um aqui. Vou fixar onde é que é. Era aqui e aqui. Aham, uhum. posso fazer aqui um golpe e um golpe aqui. Vamos lá ver se... Hum, tenho que pensar muito bem. Portanto, ali. Ali. Calma, aqui agora é preciso ter cuidado. Ah, por exemplo, aqui. Já não tenho tempo. Fica para a próxima.